Olá, que bom que você está assistindo esse vídeo. Hoje, nessa oportunidade, nós vamos estar continuando a falar sobre masculinidade, sobre hombridade, sobre virilidade. E eu falo virilidade porque é a característica de um homem, é a característica que forma a masculinidade de um homem. E eu queria dividir com você, nessa noite, uma palavra que fala muito comigo, que é a palavra de Gênesis 3, a respeito de Adão, da formação da família, do casal Adão e Eva. E fala muito comigo, porque o silêncio que Adão fez ao ser questionado por Deus a respeito do pecado é algo característico nosso, dos homens, e é algo que nos prejudica, é algo que nós não entendemos bem essa mecânica e muitas, muitas vezes nós somos traídos por isso e acaba que a gente se dá mal em muitas circunstâncias quando ficamos calados. Mas para começar, eu queria então abrir com você em Gênesis capítulo 3, a partir do verso 6, e diz assim, Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Deus perguntou, quem lhe disse que estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Esse texto é fundamental para a gente entender algo que é básico e talvez é unânime em todos os homens, que é o silêncio. E eu entendo que o silêncio ele tem três motivos. Normalmente nós fazemos silêncio porque nós estamos é, irritados, não temos argumentos e nós ficamos em silêncio então porque nós não temos argumento para contra, contradizer a outra pessoa. Um outro também bem comum, em termos de silêncio, é quando nós usamos, e usamos principalmente com o cônjuge, é, o silêncio para punir. Nós queremos punir a outra pessoa e, por isso, a gente fica em silêncio e faz, talvez, é, isso como uma forma de chantagem, de manipulação, enfim. Mas existe um outro tipo de silêncio, e é esse o silêncio que Adão caiu que é o silêncio do medo, é o silêncio da vergonha, é o silêncio de, de não ter a resposta para aquilo que ele fez ou para aquilo que ele deixou de fazer. E a verdade é que nós, homens, caímos na maioria das vezes nesse silêncio, no silêncio de não ter a resposta para a pergunta que é feita ou para a decisão que nós devemos tomar. É interessante que aqui nesses versos que a gente que nós acabamos de ler, primeiro... É, Eva, ela entregou o fruto a Adão nós costumamos dizer, e até talvez de forma de brincadeira nós costumamos culpar Eva pela queda né? culpar Eva pelo pecado mas a verdade é que a culpa não foi dela a culpa foi do homem, a culpa foi de Adão é, no primeiro verso diz e deu também ao marido e ele comeu quando Deus voltou e Deus chamou o homem, ele fez uma pergunta para o homem. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: "Onde você está?" Será que Deus não sabia onde Adão estava? Evidentemente que sabia. Evidentemente que Deus sabia o que havia acontecido. A pergunta foi retórica porque Adão precisava saber aonde ele estava. Adão precisava se dar conta de que ele estava num lugar e já não estava mais. Ele foi colocado num lugar e já não pertencia àquele lugar. E esse texto continua, e Adão responde, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Porque tive medo, me escondi. Eu, eu não sei você, mas já aconteceu comigo de eu ter medo e me esconder. Já aconteceu comigo de eu ter medo em relação a uma situação, de eu não me posicionar em uma situação e eu regredir, eu retroceder, eu me esconder. E Isso não é uma posição de virilidade, como eu disse no início, não é uma posição de masculinidade, de hombridade. Isso, na verdade, é a falta de todos esses três itens. Acontece que Deus não nos criou para isso. Nós não fomos criados para retroceder. Nós não fomos criados para fugir de uma guerra, para fugir de uma luta, para fugir de uma decisão. É, a ordem, a ordenança que Deus deu ao homem foi que ele governasse. Essa é a ordem para o homem. E nessa situação, Adão fez justamente o contrário. Isso foi uma desobediência. E ele continua dizendo... Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então disse o homem a Deus, a mulher que me destes para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Adão, além de não se posicionar, além de, de não tomar a frente nessas circunstâncias, ele culpou Eva. Ele fez justamente tudo ao contrário de como deveria ser feito. E é estranho porque, milhares de anos depois, milhares de séculos depois, nós continuamos fazendo as mesmas coisas, muitas vezes. Quantas e quantas vezes nós devemos nos posicionar a respeito de qualquer circunstância e nós nos omitimos? Isso é anti-virilidade. Isso é anti-masculinidade. Isso é anti-hombridade. Nós crescemos, nós homens, crescemos muitas vezes de tamanho, mas continuamos agindo como filhos. A palavra do Senhor diz que quando um homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Mas muitas, muitas e muitas vezes nós vemos homens que deixam o pai, deixam a mãe somente fisicamente, somente geograficamente e continuam se unem à sua mulher e continuam sendo filhos. É pesado dizer isso. É, talvez, constrangedor dizer isso, mas é a maioria dos homens que nós encontramos. São homens assim. Muitas e muitas vezes nós encontramos homens que não sabem ser maridos, que não sabem governar sua casa, que não sabem liderar sua esposa, que não sabem liderar seus filhos, que não sabem e que muitas e muitas vezes não procuram fazer isso ou buscar isso, mover em direção a isso. Quando Deus criou todas as coisas, antes disso era tudo escuridão, era tudo trevas. E Deus foi dando ordem e conforme a ordem, conforme a palavra do Senhor, as coisas foram criadas. E nós temos, nós homens, temos esse encargo também. Por isso precisamos falar, por isso precisamos é, manifestar a nossa liderança. Precisamos ter, estar um passo à frente da nossa esposa, dos nossos filhos, no nosso negócio. Nós não podemos ficar reagindo às circunstâncias. Nós precisamos nos colocar numa posição à frente de todas as circunstâncias. Em 1 Timóteo 2:14 diz um texto muito legal. Diz assim... E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Adão não foi iludido. Nós, homens, não somos iludidos. Quando as circunstâncias estão meio obscuras, nós temos, está em nós, é intrínseco ao homem, saber o que fazer. Mas... Muitas vezes nós nos colocamos em uma posição inferior, uma posição de medo, de vergonha, de tomar uma posição, porque nem sempre nós temos as respostas para as perguntas, não é verdade? Nem sempre. Muitas e muitas vezes nós não sabemos exatamente como agir. Mas nesse caso aqui, Adão sabia o que deveria ser feito. Nesse caso aqui, Adão tinha a consciência de que ele não deveria tocar naquela árvore. E ele se omitiu. Não é feio nós não termos a resposta para as perguntas que são feitas pela vida para nós. Ou é feio quando nós nos omitimos delas. É feio, é ruim, é prejudicial quando as perguntas vêm e nós nos omitimos e deixamos que a nossa esposa dê a resposta, deixamos que os nossos filhos dêem a resposta. Não é feio você dizer, olha, eu não sei a resposta para essa pergunta, eu não sei a saída para essa circunstância, mas eu vou buscar, mas eu vou trazer a solução, eu vou trazer a resposta, eu vou tomar a liderança dessa circunstância. É isso que um homem viril faz, e não o contrário. Um homem viril, um homem pouco viril, ele tem algumas características, e algumas ele demonstra e outras não. Ele se mostra, um homem pouco viril, um homem pouco viril se mostra controlador, se mostra destrutivo, se mostra egoísta. Ele muitas vezes faz isso para usar isso como a folha da figueira. Assim como Adão usou a folha da figueira para cobrir a sua nudez, cobrir a sua vergonha, muitas vezes o homem pouco viril usa esses artifícios como a folha da figueira. Então, ele é controlador e ele manipula, porque, dessa forma, ele afasta as pessoas e afasta os enfrentamentos. Ele é destrutivo e as suas palavras prejudicam, também com essa intenção de afastar e de não ser corrigido e de não ter é, questionamentos. E ele é egoísta, porque ele sempre está pensando no seu próprio bem. Mas como que esse homem se sente? Esse homem demonstra essas três coisas que eu falei, mas ele não se sente assim. Ele se sente impotente diante das circunstâncias. Ele não tem resposta e ele age de forma previsível. Ele fica zangado internamente, porque ele se irrita de constantemente não ter a resposta para as perguntas da vida. E ele fica apavorado. Ele não sabe como agir ele não sabe como resolver, ele se apavora, ele fica nervoso, e então ele se esconde. Esse é o mundo do homem pouco viril. Eu não sei se você se identifica com isso. Eu já me identifiquei mais com essas coisas, mas, volte e meia, essas coisas ainda se apresentam para nós. E é normal que se apresentem, porque nós estamos na carne, nós vivemos nesse corpo é, de carne que ainda é corruptível. Mas, diferente desse homem pouco viril, existe o homem viril, existe o homem com características de homem, conforme Deus criou. E esse homem também tem algumas características, e eu quero citar três delas. Esse homem, ele é generoso, ele pensa mais nos outros do que em si. Esse homem ele é pacífico, ele não é abusivo. Ele compreende a situação do próximo. Ele é manso, ele é forte, ele é controlado. E ele é livre. Ele sempre encontra espaço para melhorar. Ele sempre encontra espaço para crescer. Ele sempre encontra espaço para fazer as coisas melhorarem. O homem viril, ele não é viciado em si mesmo. Ele não é centralizador. E todos nós, todos nós, quando acordamos de manhã, nós temos uma decisão importante. Nós precisamos levantar da nossa cama e pensar hoje, tomar a decisão de hoje eu serei um homem viril. Isso, no início, é mais complicado. Mas conforme nós vamos crescendo, conforme nós vamos amadurecendo, conforme nós vamos entendendo o propósito de Deus para nossas vidas, nós compreendemos que esse é o propósito de Deus para nós, como homens, na questão masculinidade. Eu queria te incentivar hoje a continuar buscando isso. Nem sempre você vai acertar de primeira, nem sempre você vai ter as respostas de primeira, mas é honesto da sua parte, se você disser, olha, eu não tenho a resposta hoje, eu não sei o que fazer nessa circunstância, mas eu vou encontrar a solução. É melhor isso do que você se esconder atrás de uma folha de figueira. É melhor isso do que você fugir de medo e envergonhado. Em Provérbios 14, 14, diz, o infiel de coração sofre as consequências dos seus próprios caminhos, mas quem é de bem é recompensado pelo seu próprio o infiel vai sofrer as consequências dos próprios caminhos Mas quem busca o bem, quem tem a intenção de acertar Vai ser recompensado pelos seus bons caminhos Efésios 5, 33 Diz, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher trate o marido com respeito. Esse texto é muito legal. Sabe por quê? Porque ele está pedindo para o homem e para a mulher aquilo que é o mais difícil para o homem e para a mulher. Pense. O que, na verdade, a mulher que Eva fez lá no jardim foi desrespeitar a liderança do homem. Certo? Mas, por outro lado, o que Adão fez lá no jardim foi não amar Eva. Porque no momento em que Adão ama Eva, ele lidera Eva. No momento em que Adão ama sua esposa, ele não permite que ela vá em uma direção errada. Ele não deixa que ela vá nessa direção errada. Então, hoje, nós temos o desafio de amar as nossas esposas, e amar significa liderar de forma correta as nossas esposas. Claro, nós temos que é, ter o carinho, ter a atenção, né? mas eu estou falando em respeito de liderança, de hombridade. E é nesse ponto em que muitas vezes nós erramos. Não adianta nós sermos carinhosos, nós sermos atenciosos e nós não liderarmos a nossa esposa, nós não liderarmos os nossos filhos, porque é isso que traz segurança. O que Eva estava fazendo lá no jardim, tomando a frente daquelas circunstâncias, era tentando buscar um lugar seguro. Ela estava tentando encontrar um lugar de segurança. E por isso que o texto que nós lemos antes, em Timóteo, diz que ela foi iludida. Se ela foi iludida, porque Adão não tomou a frente. Adão não se posicionou. Ou seja, ele não amou Eva. Talvez hoje você está sofrendo no seu relacionamento. Você não sabe o que fazer em relação a isso para melhorar o seu relacionamento. E eu vou te dizer um segredo que a Bíblia está explicando aqui. Você precisa liderar a sua esposa. Você precisa liderar a sua família. Se você é solteiro ainda, entenda esse segredo que a palavra está falando, esse mistério que a palavra está falando. Você precisa liderar. A sua futura esposa, você precisa deixar com que ela esteja segura nas circunstâncias que a vida vai, vai apresentar, naquilo que a vida vai é, trazer para a sua jornada, você precisa deixar sua esposa segura, sua futura esposa segura. E há três coisas que nós aprendemos lá em Gênesis, antes da criação. Antes da criação, Deus falou para a escuridão, Deus falou para dentro das trevas, Muitas vezes, as circunstâncias que nós passamos, as circunstâncias que nós vivemos, parecem trevas, parecem escuridão. E nós aprendemos com Deus que nós temos que olhar para essa escuridão, olhar para essa treva e falar para dentro dela. Você tem que manifestar a sua liderança, ao contrário desse silêncio que muitas vezes nos leva para a desgraça. A palavra que fala lá em Gênesis 1,27 a respeito do homem, é uma palavra hebraica que significa macho. Macho. Se Deus criou um homem, ele o chamou de macho, ele o estabeleceu como macho. E Isso está falando de virilidade, isso está falando das características desse homem. E como eu disse antes, isso não significa ser agressivo, isso não significa ser um brutamontes, isso não significa ser um selvagem. Não. Significa que esse homem precisa pensar nos outros antes de si mesmo. Significa que esse macho precisa liderar a sua família, a sua esposa. É dessa forma que esse homem consegue falar para dentro da escuridão e criar coisas que ainda não existem. A masculinidade começa a crescer em nós quando nós fazemos perguntas para as quais nós não temos respostas. Quando nós começamos a questionar coisas que nós ainda não temos respostas. É quando as coisas começam a acontecer. É quando a nossa liderança começa a ser aperfeiçoada. É quando a nossa família começa a se sentir segura a respeito da nossa liderança. É quando nós avançamos é quando nós vamos para cima das circunstâncias e dizemos não, não, eu não vou me omitir, não, eu não vou usar nenhum artifício, eu não vou usar nenhuma folha de figueira, eu não vou usar nenhum artifício para fugir, para ter medo, não, eu vou enfrentar de cabeça erguida, eu vou para cima da circunstância e vou fazer ela da maneira como Deus me ensinou e da maneira como Deus me criou para fazer. Eu quero te encorajar hoje a buscar e se determinar a ser esse homem diante de Deus e para a sua esposa e para sua família. Busque de todo o coração isso. Nem sempre vai funcionar de primeira, nem sempre você vai conseguir de primeira, mas não desista, mantenha o foco, mantenha os seus olhos em Deus, busque na palavra a direção e vá em frente, sem pensar duas vezes. Amém? Eu quero orar por você agora. Senhor... Eu te entrego cada um dos homens que estão assistindo esse vídeo agora eu te entrego cada circunstância que eles têm vivido. Eu não sei, Senhor, a história de cada um, eu não sei como cada um foi criado, como cada um foi desenvolvido, mas eu quero te pedir, Senhor, agora que tu os encoraja, que tu os dê entendimento e discernimento para serem homens, líderes das suas esposas, homens que amem as suas esposas. Senhor, eu quero te pedir que tu abra os seus entendimentos para compreender esse mistério, para compreender o formato que tu nos criaste, para sermos, Senhor, líderes da nossa família e das nossas esposas. Pai, eu quero te pedir agora, venha sem demora sobre cada um desses homens e os estabeleça, Senhor, como governantes, como líderes das suas famílias. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém e amém. Tens feito Por tudo o que Vais fazer Por tuas Promessas e tudo Que és Eu quero te agradecer Com todo Meu ser Por tudo que tens feito Por tudo que vais fazer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 Te agradecer com todo meu ser Te agradeço, meu Senhor Te agradeço, meu Senhor Te agradeço, Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, Te agradeço, Jesus. Te agradeço Te agradeço Te agradeço